Ah, pita o árbitro, a bola tá rolando Abriu, boa, a bola na ponta, cruzamento do Ayrton O Cássio sai, fica com ela Mas a arbitragem tá pegando a saída, hein? O Cássio não gosta, reclama Chegada foi do Bruno Mendes, vamos ver Eu acho que saiu hein? Saiu sim é, E pro Ayrton Lucas, por exemplo, né? Ele entrou em campo logo Abriu por dentro, boa devolução Vem o Flamengo, faz o drible cair. O Fábio Santos está mandando ele levantar. Galera se agita no Maraca, A arbitragem estava em cima do lance. Juliano está com ela. Você vê que o Robert faz um gesto ali porque o Marinho segue caído. Mas o passe por dentro. Ayrton Lucas e escapando. Falta nele. Tomou o tranco por trás. Falta em cima do Ayrton Lucas. Olha a distância do Marinho. Vidal bateu. Cruzado, desvio. Cássio! Insiste o Flamengo. Fábio Santos tira de lá. Que bola do, do Cássio, hein? Uma bola venenosa. O Flamengo insiste. Palmeiras 0, Fortaleza. Lançamento. Não dominou. Roger Guedes. Mas já estava impedido. Ele agradece. Já não valia nada. Portanto, o Rony. Hum. É. Saiu atrasado, Mateuzinho, né? Acho que uma parte do corpo ainda tava à frente. No mano a mano vai passar, Yuri. O bom lance vem, bateu pro gol, pegou. Acho que uma parte do corpo ainda tava à frente. No mano a mano vai passar, Yuri. O bom lance vem, bateu pro gol, pegou. O gol. E Yuri Alberto, tirou dois para dançar. E o Hugo foi lá e impediu o gol do Corinthians. Trás vem Corinthians para o gol, Hugo! Olha o rebote, Roger bateu, Hugo de novo, sensacional! Depois de uma bola na trave do... Abriu o Vidal. Ayrton bateu pro o gol, Cássio! Espetacular! Fechou para cima dele, ele conseguiu o passe no Fábio Santos. Marinho chegou, lateral para o Flamengo. Aí, vem Mateuzinho No fundo, bela jogada Cruzamento na rede pelo lado de fora A arbitragem vai dar o okay, quê, hein? A gente tá vendo tentou cruzamento Roger ajeitou, Juliano Pro gol, ela vai pra fora Não tava valendo mais nada, teve falta do Roger Agora sim, Dudu Dois para o Palmeiras Zero para o Fortaleza Seja, o do Flamengo está celebrando do dois... chão, ah, carrega o timão para o ataque, bate cruzado do bateu! Gol do Corinthians! Desbloqueando a passagem entre a defesa do Flamengo! Duqueiros para a festa da fiel torcida presente ao Maracanã. Você outros que querem minutos no Flamengo. A bola está rolando. Ai, jogada ensaiada. Matheuzinho botou na área. Cássio ficou com ela. Saiu ali o gigante Cássio. Aí. Último sul-americano a ser campeão do mundo de clubes. O Corinthians a bola, vem Flamengo, laçou! Gol do Flamengo! Matheus França, um golaço no Maracanã! O garoto beija o escudo, mas o passe dos Parte para cima, Marinho cruzou, olha o Flamengo de letra, vem para tirar o Robert. Everton Ribeiro domina. Flamengo soltinho nesse segundo tempo, Everton. Mas similar, né? Diferente porque tava de costas nesse lance agora, né? É, Não foi eu... dado o pênalti para o Corinthians, tá, tava... <risos> Boa bola, vem Flamengo, Matheuzinho cruzou, Cássio! O corte foi do Robert. O Cássio foi lá ficar com ela. Campeão brasileiro, olha essa bola com o Cássio, tá pressionado, conseguiu, sai jogando, Fausto! Faz o toque ali no Balbueno, o Corinthians tenta sair jogando. Yuri Alberto, coração do torcedor corintiano, foi na boca nesse momento projeto Ramiro, passe é bom. Yuri Alberto escapou, vai fazer! Gol! Do Corinthians! E Yuri Alberto!